na segunda-feira, ao México, a Porto Vallarta, onde vai ter lugar a, a, a reunião dos presidentes da Aliança do Pacífico a, e, ao mesmo tempo, uma reunião com o presidentes do Mercosul. Esse esforço de aproximação com a Aliança do Pacífico já começou há uns dois ou três anos, tem se realizado uma série de atividades, houve reuniões em nível ministerial, uma das quais uh, pouco depois da, da assunção do ministro Luiz Nunes aqui no, no ministério uh, mas é a primeira vez que a gente tem uma reunião de presidentes né? e a, a ideia mais do que qualquer coisa assim de de, de, uh, de concreto nesse momento uh, é o a importância simbólica de que os dois principais uh, agrupamentos uh, da região, que respondem por 90% do PIB da América Latina, estejam uh, dando um impulso político a esse esforço de uh, aproximação. Em termos de liberalização tradicional, né, de acordos comerciais, uh, na América do Sul isso já está uh, bastante completo, né, os cronogramas de desgravação uh, essencialmente estarão concluídos no próximo ano. Então, em termos de tarifas dentro da América do Sul, ou seja, uh, também né, incluindo o Mercosul e Chile, uh, Colômbia e Peru, essa parte já está uh, basicamente resolvida. Com o México, uh, nós uh, temos tentado negociar também um acordo de livre comércio. Existe uh, boa vontade de ambas as partes. A agenda uh, comercial principalmente da parte do México, nos últimos meses, é que, é, ou melhor, no último ano e meio, vamos dizer, com a questão da renegociação do NAFTA, ficou um pouco mais difícil de concentrar esforços para concluir. Mas isso é alguma coisa em que, em algum momento, virá. E esse encontro de Aliança do Pacífico e Mercosul nos parece que é uh, uma reiteração de vontade política. Em algum momento, isso aí vai se dar também. A outra coisa é que, a agenda também está se tornando uh, mais ampla né? e está, uh, estão adquirindo relevância temas que antigamente não se tratavam nos acordos de livre comércio, como a, o que está se chamando de agenda digital. Né? As questões, todas as questões relacionadas com o comércio eletrônico, vinculadas a transações, e aí envolve não só serviços que são prestados é, por forma eletrônica, mas as questões de contratos, de direito consumidor e tudo mais, isso também está é, sendo objeto de de discussão preliminar entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Aliás, o Mercosul, vocês uh, devem se lembrar, que lançou, uh, no ano passado, o, um programa de trabalho. Né? Nós estamos começando a trabalhar nessa área. Apesar de todos os anos uh, de existência do Mercosul, isso ainda não tinha sido feito, mas, na, uh, dada a importância, isso aí é algo que vai atrair bastante a nossa atenção ao longo dos próximos anos. É, e há, ou, enfim, outras questões também, essa de facilitação de comércio, né, que uh, conta até com um acordo marco uh, da OMC, mas que requer também um certo afinamento entre os esforços uh, individuais dos, uh, dos diferentes uh, países. Nós precisamos uh, trabalhar, por exemplo, para que haja compatibilidade entre uh, uh, algumas Seguros, ou alguns institutos jurídicos importantes nesses esforços de facilitação, como a questão dos operadores econômicos autorizados. O Mercosul propôs, aliás, um acordo um pouco mais amplo sobre facilitação de comércio para a Aliança do Pacífico, no, no, já há vários meses. A Aliança do Pacífico precisa ainda reagir ou, ou, ou consolidar sua posição em relação a isso, mas... Mais uma vez, quer dizer, o fato de que os presidentes se reúnam é, para dar no mais alto nível essa marca de, de vontade política para a aproximação dos dois blocos, parece que é muito positivo e nos serve de, de estímulo para o trabalho no nível técnico. É, bom, como eu disse, então, pô, o presidente uh, chega lá na, na segunda-feira, aliás, uh, outra outro ponto que eu queria destacar é que não deixa de ser também um, um esforço significativo da, da nossa parte para participar nisso, porque o presidente logo em seguida vai para a cúpula dos BRICS. Né? Então, ele está fazendo um esforço grande de, de viagem, mas uh, também uh, né, eu destacaria que houve boa vontade da parte uh, da Aliança do Pacífico para acomodar também a agenda para que isso fosse possível, né, que fosse compatível a realização dessa reunião e a, a ida do nosso presidente à África do Sul para a cúpula dos BRICS nós vamos distribuir para vocês, não sei se já receberam um, é, já né uma, uma um fact sheet né, uma, uma folha com dados básicos que conta um pouco a história dos contatos entre a aliança do Pacífico e Mercosul é, dá alguns dados concretos também a importância desse comércio o Brasil no ano passado negociou algo como 25 bilhões de dólares com os países da aliança do Pacífico o que é um um valor é, bastante significativo já esteve em, em patamares mais elevados mas a crise no Brasil e, em menor medida, em, em outros países da região, acabou uh, prejudicando. Mas há uma retomada muito marcante no, no valor desse comércio e, e, e essa cúpula também, novamente, nos, ela nos orienta na ideia de trabalhar para que isso, essas oportunidades sejam ainda mais uh, uh, concretas e, e que o potencial de expansão do comércio do, do Mercosul com a Aliança do Pacífico se torne realidade no mais breve prazo possível tudo bem? O, acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma, alguma dúvida, alguma pergunta ou... Sim, por favor. Eu só queria saber, eh, saber a se tem encontros bilaterais, quais tem pedido que tem com o nosso embaixador. Eh, queria saber quais são. Se... É, o, o o Na verdade, quer dizer, tem um encontro marcado com o presidente Penanieto, Nieto, o, o o presidente eleito Lopes Obrador também esteve marcado um encontro bilateral, mas a informação mais recente que eu tenho é de que ele talvez não vá a Porto Valharta. E agora, a expectativa, quer dizer, é que hajam um, um, ou seja, não um encontros formais, mas ele terá a ocasião, o presidente Temer terá a ocasião de se encontrar com todos os seus colegas de todos esses países. Então, a extensão exata, do, a duração das reuniões, ainda isso é algo que está sendo visto pelo pelo cerimonial da presidência. Mas ele vai se encontrar e conversará com todos os presidentes que estarão lá presentes. No caso do Mercosul, o único presidente que está confirmado, é além do presidente Temer, é o presidente Tabaré Vásquez, que, aliás, ocupa a presidência de turno do, do Mercosul. O presidente do Paraguai está na, na etapa final né, do, do, do seu mandato, ele daqui a pouco, menos de um, de um mês, ele, ele transfere a presidência, então ele está ele é, ocupado. E o presidente Macron, acho que também, por questões de agenda doméstica, acho que, em princípio, ele não, não deve participar. Alô? um momento. Alô? Primeiro, só dizendo que o mais importante, neste caso, é a importância simbólica de um encontro de presidentes entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, que nunca aconteceu. Então, isso dá um impulso político. Agora, o que vai se fazer depois? É... Nós estamos uh, finalizando uh, as conversas com a Aliança do Pacífico, nós, digo o Mercosul, para que haja uma declaração dos presidentes e, um, e uh, essa declaração... Uh, seja acompanhada de um plano de ação, né, que lista atividades nessas áreas que eu uh, havia mencionado, uh, de facilitação de comércio, de comércio-serviços, de agenda digital, de questões de pequena e média empresa, que seriam áreas nas quais os dois agrupamentos trabalhariam em nível técnico nos próximos, uh, nos próximos meses. Bom, dois uh, uh, pontos que vocês viram aí, na, na, acho que na, na ficha, se menciona que nós esperamos também que sejam assinados, não pelo presidente, mas, uh, mas durante a ocasião da reunião, um acordo sobre serviço do Mercosul com a, a Colômbia. E, enfim, agora está me, me escapando o, o, o outro acordo, mas está mencionado na, na folha. É um acordo de cooperação em matéria doaneira, é isso. Bom dia, Murilo Camaroto, do Valor Econômico. O senhor mencionou a, a participação dos presidentes do Mercosul, vocês têm informação sobre a confirmação dos presidentes da Aliança? Sim, eu entendo que todos estão confirmados. Todos os presidentes da Aliança. Aliás, quer dizer, a ocasião, essa reunião de presidentes Mercosul e Aliança do Pacífico está ocorrendo por ocasião de uma reunião de cúpula em que é, dá Aliança do Pacífico. Né? Então, todos eles estão presentes. O, o, o presidente Penha Neto é, tinha convidado né, o presidente Obrador para. Para comparecer, e a ele Então, se tiver a informação de que ele não deve ir. É, mas uh, não, é, não é confirmado também. Então, uh, eu, eu realmente não, não, não tenho como confirmar ou desconfirmar a presença do presidente Lopes Obrador. A última notícia que eu recebia é de que ele não, não, não iria. Está bem? Bom, mas é, é, como vocês verão, essa ficha traz bastante assim, informações, bastante detalhadas sobre o nosso histórico e o que está se fazendo aí, inclusive dados sobre o comércio. Tá? Obrigado, hein?